Pessoal, acabou o mistério! O Galaxy S9 da Samsung já tá aí! E agora eu vou mostrar tudo o que ele tem de melhor. Vamos lá? Mas antes, aproveita e se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo. É rapidinho! Olha só, o Galaxy S9 tem tela AMOLED Quad HD de 5,8 polegadas. É uma super tela! As bordas são mais arredondadas em relação ao S8 e o sensor biométrico. Aquele para desbloquear o aparelho com a digital fica aqui ó, atrás, embaixo da câmera. E claro, assim como no S8, ele vem com o leitor de íris, que está ainda mais preciso. Gente, é muita tecnologia, né? Imagina poder desbloquear seu celular só olhando para ele. Demais! E olha que pra tudo isso funcionar muito bem. Ele vem com um potente processador octa-core, 4GB de memória RAM, sistema Android Oreo e a Bixby. E se você não sabe o que é a Bixby, eu te conto agora. Ela é a assistente virtual da Samsung. Com ela dá, por exemplo, pra ler um cardápio em 54 idiomas só apontando a câmera. Legal, né? E por falar em câmera, é ela que tá dando o mesmo que falar no S9. É que ela vem com uma lente de abertura variável, um sistema parecido com o um das câmeras profissionais. Isso quer dizer que ela pode ficar bem aberta e capturar o máximo de luz possível, deixando aquelas fotos à noite incríveis ou usar uma abertura menor para ter maior profundidade de campo. Ou seja, ela consegue manter o um foco até mesmo em coisas que estão longe do celular, deixando as fotos super nítidas, sem aqueles efeitos granulados, sabe? Ah, e o que eu também achei bem legal foi o modo Super Câmera Lenta. Dá pra gravar vídeos em 960 quadros por segundo. E quanto mais quadros, mais os movimentos ficam lentos, tipo aquelas cenas de filme, sabe? Já a câmera para selfies tem 8 megapixels e vem com um recurso super divertido, que reconhece o seu rosto e várias emoções e te transforma num avatar de realidade aumentada. E dá até pra mandar como gif animado pros amigos. Ai, gente, eu achei isso uma graça. <risos> Sem falar que ainda vem equipado com alto-falantes AKG, uma marca super reconhecida mundialmente quando o assunto é qualidade de som. E as cores, hein? Minha nossa, que lindas! Principalmente a novidade desse violeta aqui. E aí, o que acharam? No meu canal do YouTube você encontra unboxings, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e tudo para descomplicar a tecnologia.